Salve! Sou Marco Querini. estou aqui nos Estados Unidos, já fiz o treino Esparta agora pela manhã e depois eu fiz o meu treino para maratona. Eu não sei se você sabe, mas alguns anos atrás eu me encontrava numa situação difícil que eu duvidava da minha própria capacidade de realização. Eu já tinha tido, em jovem, a capacidade de realizar bastante como um empreendedor, só que depois de alguns revezes da vida, como todos nós, né? Passamos por grandes adversidades muitas vezes. Vem aquela grande tempestade que parece que devasta a nossa vida. Mas muitas vezes por ignorância sobre os fatos que acontecem. Muitas vezes a gente julga pelos fatos externos os nossos sucessos ou muitas vezes até os nossos fracassos. Que eu não considero fracasso. Eu considero como erros, como um princípio de acerto para que a gente ganhe conhecimento, ganhe a sabedoria, para poder seguir em frente. Nessa época, eu estava duvidando da minha capacidade. E eu precisava criar alguma coisa que me possibilitasse acreditar novamente em mim. E eu queria ter certeza, se era minha capacidade ou se tinha sido sorte. E foi então que eu criei o Treino Esparta. E eu sempre, sempre gostei dessa parte de tecnologia. Tanto é que eu estudei hipnose, também já tinha feito, um jovem, com três anos de idade, o um Silva Mind Control, que é o controle da mente. Então, eu sempre estudei tudo que estava relacionado a essa parte biopsico-espiritual. Tanto é que hoje em dia eu sou estudante de Logosofia. Há mais de 10 anos eu estou sempre aprendendo. É sempre uma superação diária poder tomar contato com essa ciência que não quer que a gente acredite, mas sim que a gente aplique esses conhecimentos na própria vida e transforme a nossa própria realidade. Mas naquele momento em que eu me encontrava numa situação muito difícil, com incêndios mentais que me atrapalhavam, eu queria criar alguma coisa que eu pudesse medir, que eu pudesse mensurar os resultados. E foi então que eu criei o Treino Esparta. O Treino Esparta são exercícios físicos em que você começa a tomar contato com a realidade dos pensamentos, afinal de contas alguns pensamentos são nossos, outros pensamentos não são, são pensamentos alheios. Existem pensamentos ali que são positivos, tais como dos grandes pensadores ou pessoas que nos fazem bem, que nos fazem refletir e que com isso a gente consegue crescer como ser humano, como existem pensamentos negativos, que são os pensamentos pessimistas, de terror, de medo, de indecisão, que fazem a gente ficar paralisado, que a gente não tome as ações, que a gente não tome o controle da nossa vida e não tome as nossas decisões, que a gente jogue a responsabilidade para o externo. E naquela época eu utilizei uma tecnologia de sons para criar os estímulos iniciais. E esses sons, que é um álbum que a gente está já disponibilizando, preparando para colocar à disposição para você, assim como o livro que fala a respeito de todos os estudos que já foram realizados no mundo, comprovando cientificamente que eles são eficazes, para quem tem problema de insônia, para quem tem dor de cabeça, para quem tem problema de foco quando tem que estudar para uma prova, ou para desenvolver um projeto, um trabalho, como tantas outras possibilidades que esses sons podem produzir pela indução de ondas no cérebro, ou seja, ele sincroniza as ondas do cérebro com o mesmo batimento, com a mesma frequência, assim como se você estivesse afinando um instrumento musical. E eu faço uso Dessa tecnologia, desde a época que eu criei o treino Esparta. E hoje mesmo, fazendo o treino de manhã, eu estava correndo, utilizando uma dessas frequências para melhorar, inclusive, a minha parte da memória e desenvolver minha capacidade mental. Então, eu estava usando essa frequência hoje, durante a corrida, justamente para desenvolver a minha parte da memória, a parte retentiva. Como existem tantos outros sons. O interessante é que quanto mais você utiliza esse som, mais você vai fortalecendo a sinapse, assim como exercício físico. No início, fazer exercício físico é chato, é desagradável, mas a partir do momento que você entende que o exercício físico é uma atividade em que você está colocando crédito de saúde na sua vida, você começa já a vivenciar, a usufruir dessa qualidade de vida, dessa energia, dessa disposição dia a dia. E é claro, quando você estiver numa idade mais adulta, mais avançada, você vai poder reviver os dividendos de tudo isso que você está investindo agora. Em compensação, se você não fizer isso agora, o que vai acontecer vai ser que certamente a vida é que vai te cobrar os dividendos, vamos dizer assim, do crédito que você pegou antecipadamente por não ter feito uma atividade física ou por não ter cuidado da saúde como deveria. Mas nós já estamos terminando os álbuns com os sons, estamos preparando toda a infraestrutura para que os áudios possam ser baixados e também fazendo os ajustes na parte do livro, as correções que são necessárias, assim como as ilustrações. E dentro, em breve, a gente vai estar com essas novidades para você. Caso você ainda não participe da minha lista VIP, para receber justamente mais dicas a respeito do Treino Esparta, sobre empreendedorismo, sobre esses sons que podem alterar a mecânica da mente, se inscreva no, no nosso site e participe da nossa lista. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo, deixe seu comentário para que eu possa observar, comentar. Ou que você possa criar um comentário que possa ajudar outras pessoas também, para que em conjunto possamos ajudar mais pessoas. E caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que pode auxiliar outras pessoas, compartilhe. E vamos começar a transformação primeiro na nossa realidade, depois na realidade das pessoas que a gente ama e na construção de um mundo que seja muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.